Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês o Banco Itaú, tá? Quem que é o Banco Itaú, vocês conhecem? Deixa aqui os comentários que eu vou ensinar a vocês como comentar no site, é bem simples. Você vai entrar em Nova Guia, aí pessoal vai para exceção, você vai pesquisar aqui, ó, Banco Itaú. Você vai clicar, aí você vai abaixar um pouco, aí você vai ficar o Banco Itaú, pessoal, bem simples. E outra coisa, assim, deixa aqui os comentários se você com o banco e tal, o cartão de crédito que vocês têm, tá? Deixe aqui os comentários. Bom, você vai baixar um pouco. Aí tem essas opções aqui, tá, pessoal? Quem quiser conferir, resolve as questões do dia a dia. Tem um boleto, despoquete, de cartão, aplicativos, fatura digital, comprovantes e atendimento. vai abaixar um pouco. Aí você tem um cartão de crédito ideal, tá? Também como é? Você quer assim, não pessoal de cartão de crédito, tá? Quem quiser conferir, o item aí na descrição. Que eu vou mostrar o link para vocês. O Banco e tal, tá aí na descrição. Agora, consignado taxa zero. E só. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os cartões que tem, tá, pessoal? Tem o cartão Kipatino, cartão Pão de Açúcar, tá? Cartão Bagadu e cartões Itaú. Certo? Agora tem esse Xbox ao acesso ao Access, isso mesmo ao acesso ok? O que é All Access? All Access é um Xbox para você simplesmente jogar com seus amigos em Banco Itaú Olha que legal Você vai baixar um pouco Aí tem vários tipos, mas eu não quero Aí tem os apps, tá pessoal? Para você baixar, deixa aqui nos comentários Qual aplicativo em que Itaú você tem e qual você não tem, Beleza? Tem aqui o Itaú normal, né? O Itaú cartões, o Ion, o Itaú personal empresas. Deixe os comentários qual que é onde está, o petinho de você, qual mais longe de você. Deixe aqui nos comentários. Bom, isso só. Bom, pessoal, como você sabe, o Banco Itaú é uma forma simples para você que gosta de conseguir ganhar dinheiro, gosta de cartão de crédito... Então, fica aqui no em breve, eu posso dar um novo vídeo Banco Itaú para vocês. Tá? Quem quiser conferir, o entra aí na descrição no site. Que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Quem quiser conferir, dá uma força aí que eu vou mostrar em breve de Itaú. Tá? Se você deixar muito like no vídeo, beleza? Aí eu posso mandar um novo vídeo Banco Itaú para vocês. Tá bom? Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo deixa de like, inscreve no canal para vocês receber notificações de vídeo novo e é isso, até o próximo vídeo, beijo, tchau. Ah, e outra coisa, gente, não esqueça é de usar meu código rua 23, tá? Rua 23 é o meu código, eu deixei aí na descrição do vídeo para vocês, Beleza? tchau.